no seu GPS psicológico. Do contrário, mesmo fazendo muito, você será uma pessoa ocupada, cansada, estressada, não produtiva e ainda ficará muito longe da realização do seu sonho. Essa foi mais uma edição da série Segundos de Sabedoria com o psicólogo Alex Tavares.